Olá, bem-vindos a mais uma aula da Khan Academy Brasil. Hoje vamos estudar o tórax e o abdômen, que são duas partes do nosso corpo. Então, vamos começar pelo tórax. Ele é o começo do tronco do nosso corpo e sua função é proteger os nossos órgãos, que no caso seriam o pulmão e o coração. Estes órgãos são protegidos pelas costelas. São os nossos ossos, que ficam ao redor destes órgãos bem importantes. Você pode sentir a sua costela colocando a mão onde eu estou mostrando na figura. Lembrando que a costela protege o pulmão e o coração, vamos ver rapidinho quais são as funções de cada um. Bom, o pulmão é o órgão responsável por fazer a troca gasosa do nosso corpo, no caso, é o responsável pela nossa respiração. Já o coração é uma espécie de bomba, que impulsiona o sangue para as veias e as artérias, para que ele circule por todo o nosso organismo. Então, esses órgãos, por serem muito importantes, precisam da costela para a proteção deles. Bom, agora que já vimos onde fica localizado o tórax, qual sua função e o que tem no tórax, vamos falar do abdômen. O abdômen, assim como o tórax, tem a função de proteger os nossos órgãos, e é no abdômen que fica localizado o umbigo. Nosso umbigo é onde fica o cordão umbilical quando nós nascemos, por isso, algumas pessoas possuem um umbigo para fora e outras para dentro. O abdômen protege os nossos órgãos contra choques. Ele possui um conjunto de músculos que amortecem cada choque para garantir a proteção dos, dos órgãos, o fígado, o baço, a vesícula biliar, o estômago, o intestino grosso e o intestino delgado. Certo? Agora que vimos o tórax, o abdômen e os nossos órgãos, vamos fazer um breve resumo. No tórax, é encontrada a costela, que protege o nosso pulmão, responsável pela respiração, e nosso coração, que, junto com as veias e artérias, é responsável pela circulação do sangue no corpo. E o abdômen também serve para proteger os órgãos internos, fígado, baço, vesícula biliar, estômago e os intestinos. É no abdômen também que é encontrado o nosso umbigo. Então, espero que não tenha restado nenhuma dúvida. Por hoje é só. Até a próxima!